Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Vamos deixar um tempinho aqui para o pessoal ir, ir entrando e conectando. Enquanto isso, se vocês quiserem dar um alô aí no chat, avisar se vocês estão ouvindo bem, é, dar uma boa tarde, boa noite. Temos vários fusos horários aí no curso, né? É, como que vocês estão? Vocês conseguiram dar uma olhada no material do QGIS? Lembrar também, quando vocês forem mandar no chat, se certificar de, é, desse campo para... né? Para certificar que, que a mensagem vai para todo mundo, né? É, e a gente vai usar o perguntas e respostas novamente também como, como mecanismo aí para enviando as perguntas. O Jorge também acho que já entrou aqui. Boa tarde, Jorge. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriano. Boa noite, boa tarde, boa noite, todo mundo aí, os alunos. Estamos juntos. Legal. Eu vou, eu vou só recapitular aqui algumas coisas e te passo a palavra. É... Bom, já, já comentei isso do chat aqui, do, do, de como a gente vai interagir. né Se certifiquem de que vocês estão enviando a mensagem para todo mundo. Mandem perguntas ali no Perguntas e Respostas, no Q&A. É, a gente hoje vai ter, como sempre, nas atividades ao vivo, aí, a oportunidade de revisitar e consolidar alguns conhecimentos do módulo, no caso, o módulo é, sobre QGIS, é, e também a oportunidade de resolver o desafio. O desafio da semana passada, aquele de levantamento das bases de dados ambientais, ele vai ser: ele não vai, a gente não vai fechar essa planilha, a ideia é que a gente continue atualizando e tenha isso como um inventário né, de investigação colaborativo, coletivo, que a gente possa ir mantendo todo mundo junto é, esse índice né, de dados aí que pode ser útil para várias pessoas. É, eu vou deixar o Jorge se apresentar, mas queria só é, reforçar, agradecer a, a ele pela participação no curso, o Jorge é uma referência aí no quando a gente fala de QGIS e treinamento de QGIS no Brasil. E é uma honra, um prazer ter, receber ele aqui no curso. Jorge, eu vou ficar aqui acompanhando, lendo o chat, posso ajudar aí a lendo as perguntas. Mas é contigo, então. É... Qualquer coisa, eu vou, vou dando um apoio aqui. Seja bem-vindo, obrigado pela participação. Manda Valeu, o... Valeu, Adriano. Obrigado, boa noite, pessoal. Eu já tenho conversado com algumas pessoas aqui lá no, lá no chat da Escola de Dados, né? Para mim é uma satisfação muito grande fazer esse trabalho com vocês. Eu espero agora entender a expectativa no que se refere ao o resumo do que a gente viu, né? A dúvida que eventualmente vocês venham ter, Eu vou me colocar à disposição sobre o desafio também. É bem tranquilo de resolver, né? Eu vou compartilhar minha tela, mas ao mesmo tempo que que a gente se coloca à disposição para poder ajudar vocês aí com, com o chat, e ao mesmo tempo a gente fica ali com as perguntas, né? Vendo as perguntas do pessoal e tentando ajudar o pessoal ali a, a elucidar sempre alguma coisa. Então a gente tem uma pergunta aqui do Renato, né, Renato? Renato tem uma tabela XLS, XLS que tem apenas o código e o nome do município, não tem longitude e latitude. Como, como importa a tabela para o QGIS? Ah, bem, bem, bem colocada a sua pergunta, Renato. É, a tabela que você tem é uma tabela não espacial. E você tem dados espaciais no SIG. Certo? Daí você precisa unir essas duas referências. Isso vai acontecer muito. Na sua, na sua carreira jornalística, na sua carreira é, com busca para respostas ambientais. Isso vai acontecer muito, porque nós lidamos muito, com muitos dados não espaciais. Então, é muito comum essa, essa atividade, que, exatamente o que você quer fazer, unir tabelas. E em banco de dados, a referência para a gente realizar a união é sempre um campo que a gente chama de chave primária. É sempre um campo sequencial, pode ser um, é, um tipo um CPF. Cada pessoa tem o seu CPF, né? Uma pessoa não pode. É, é, você não vai contar duas pessoas com o mesmo CPF. Se encontrar é fraude. Então, cada pessoa tem um CPF. CPF é como se fosse o um campo-chave, num banco. E esse campo do código do município aí, que é um, um campo sequencial, se eu não estou enganado, são sete dígitos, ele é o campo de ligação de qualquer tabela que você tenha outro campo de identificação-chave. Então, você vai unir as tabelas. Eu posso te mostrar na prática também, ou posso rever aqui algum slide que você precisar. Aí você pode colocar lá no chat e, e a gente vai comentando. O que você acha? Que se, se você quer que eu mostre na tela, se você quer que eu. Enfim. Quer mostrar na tela, né? Tá tranquilo. Então, eu vou olhar aqui o, o, o, as apresentações da escola de dados. Eu acho que essa, essa aula que você está falando. Eu não sei se é o módulo 3 ou o módulo 4. Aham, uhum. te mostro na tela. Vamos ver aqui: queimada, tal, tá. união de estabilidade. Não, não, não é o que três. 3 não, aqui é. Instalação de Importação de arquivos XLSX para o QGIS. Foi isso que eu falei, que essa aula aqui mesmo, ó. importação de uma tabela para o Excel. Então, essa aqui, essa videoaula aqui, você vai, você vai lidar com, justamente com esse problema, com essa problemática. Essa aula aqui, que é a aula... Como é que... Deixa eu ver aqui. Aula 4, né? Aula 4, é. Essa, essa aula 4 vai, vai lidar com essa problemática de você pegar um dado não espacial e unir. Posso mostrar na tela aqui. Vou abrir para, que a gente, para você ver. Quem sabe faz ao vivo, né? <risos> Mas alguém, pessoal, pode continuar mandando mensagem aí no chat. Olha, ele não lendo o QGIS, estou conversando com o menino aqui. É, até vou dar um help para ele aí, vou até fazer uma máquina, subir uma máquina virtual, ele, porque ele tem, muito, ele tem muito interesse em lidar com o Linux, né? Ou, ou seja, sistema operacional open source. Então, eu tô, vou dar um help aí para ele no, no privado para ele conseguir subir todo o trabalho dele direto para o QGIS, porque o QGIS essencialmente é Linux, né? ele é feito no open source. É, sou eu. Então, ele é essencialmente feito no open source, na aplicação open source. Então, é normal, esperado, que ele funcione muito bem no Linux, dá licença. Então, a gente vai entender o conflito e eventual... Deu certo? Ah! Então, já resolveu, já. Opções laterais não abriram para mim. Eu, tô, eu tenho que olhar, cara. Tem que subir uma VM, é, é, é o que eu sempre digo, né? O, o que existe... É o, o, o, o, o, o mint que você usou aí é o, era o Tricia, né? Mas o, o, É porque o Lino é assim. Ele sempre recebe nome de, como nome de batismo o nome de uma menina. Então... Na versão que ele acompanha, o nome, acho que é Triss é o nome da menina que eles, que eles batizaram o Linux. Né? Cada lançamento é o nome de uma moça. Agora tem uma tal de Ulissa, nome difícil esse. Agora a Ulissa está dando problema, a gente tem que resolver. 20.10, o seu. né? Deixa eu ver aqui, jornalismo de dados. Deixa eu ver aqui, vou pegar aqui um dado de município. Esses painéis aqui laterais que está falando, né? Que não está aparecendo. eu vou dar uma olhada. Não, Jorge, acho que teve alguma. Foi é, a, a resposta do painel lateral foi de outra pessoa respondendo em relação ao desafio. Ah, desafio? Ah, como para a gente talvez é, ver um fluxo. Então agora tem, você tem vai terminar mostrar... uma ordem, né? É, como, como, então, a gente cruza base, é, tabelas diferentes dentro do QGIS é. e, na sequência, a gente é, mostra a parte do desafio, pode ser? Que tem, teve gente que teve, teve algumas dúvidas ali também. Tranquilo. Pode ser. Eu tô até pode aberto ser? aqui, pode ser. Beleza. Vou é é pegar aqui, o dado de queimada. Você quer começar? É, vai, vai, então, primeiro a gente vai rever ali com mais calma aquele ponto da, da aula 4, né, que você mostrou aí, que é de cruzar é, uma tabela é, alfanumérica, sem assim, ser geográfica, e importar ela com, com o QGIS. É isso aí. Beleza, pessoal? Podem continuar mandando as perguntas aí no, no Perguntas e Respostas, mas vamos primeiro dar conta dessas duas etapas, e aí na sequência a gente vai vendo as perguntas e... e, e... E, se der tempo, a gente vai encaixando mais temas, tudo bem? Tranquilo. Pode mandar, pode mandar as perguntas que eu respondo todas aí depois. É, não sei como é que fica a questão do tempo, mas eu vou ficar à disposição, mesmo que seja no mesmo após o do evento, se alguém precisar ter meus contatos lá, pode me chamar que eu resolvo. Não tem problema, não. O que eu mais faço aqui é atender gente com dúvida sobre, sobre questão geoespacial. É o que eu mais faço... Do, até duas horas da manhã. Então, não fique acanhado de, de ter sua dúvida, não retenha as dúvidas, compartilhe, que eu vou te ajudar. Deixa eu abrir aqui onde eu mandei os aqui, Eu guardei os dados aqui no Drive. Né? Então, o, o, então, o menino do Linux já está já tá conseguindo se virar muito bem. Aí Caliel, gostou das aulas? Beleza, Obrigado. A não chegou no desafio ainda, vai ser legal, Ângela. Tá, bacana, deixa eu ver aqui, mostrar o local do arquivo. Deixa eu ver aqui. Você quer o link para aquela planilha dos focos de, de incêndio? Eu vou abrir o módulo 2 aqui, né? Ah, tá, se quiser eu te posso mandar aqui no eu chat. Eu pego aqui, também, não. Mas... Pega aqui no, no drive, rapidinho. Então, galera, a questão de lidar com dados geoespacial é assim mesmo. Você precisa de ter essa curiosidade, né? Eu até costumo falar, não precisa de, de ter expertise. Você não é um especialista em geotecnologias, você tem relações com jornalismo, mas essa curiosidade de pegar os dados, de lidar, de tentar entender é muito importante porque a gente faz. Eu até gosto que tenham dúvidas, né? Significa que as pessoas estão usando a aplicação e as pessoas estão obtendo resultado. Vou botar aqui. Beleza. Aqui eu tenho a aplicação, vou deixar aqui o chat minimizado, e esse painel aqui também. Aqui a gente tem a aplicação QGIS. Deixa eu ver. Aqui que eu tenho a aplicação QGIS, eu estou compartilhando a tela, tá, tá certinho. tá todo mundo vendo, então tá beleza. Estamos então, vendo certinho. Então, o que, que acontece? Toda vez que você trabalha com a aplicação de geoprocessamento, é vai sempre existir essa necessidade de cruzar dados não espaciais com dados espaciais. E o que é um dado espacial? É um dado associado a sistemas de coordenadas, a coordenadas. Então, um dado espacial indica que, se eu marco uma posição no computador, essa posição tem que corresponder com o mundo real. É geoespacial, ou seja, a posição ela, ela, ela incide em uma localização geográfica. No que o rapaz falou é justamente essa questão. Olhando, por exemplo, aqui uma base de estados e municípios do Brasil, olhando aqui os estados do Brasil, quando eu consulto a tabela de atributos, eu estou lendo o cadastro alfanumérico que essa base de geometria tem. A entidade vetor tem uma forma e um cadastro. Então, esses nomes aqui, Amazonas, Maranhão, é a parte alfanumérica. Então, quando eu consulto a tabela de atributos, eu consigo ler vou desacoplar aqui, a parte alfanumérica, da, que faz referência para aquela geometria, para aquele desenho lá. Então, é, é muito interessante, porque, vindo do IBGE, vindo de você mesmo, vindo de outras pessoas, existe sempre a preocupação em gerar um código, porque é, a gente tem que considerar o fator humano. né? Precisou que um humano preenchesse o nome próprio das entidades. E o ser humano pode ali escorregar, esquecer o, o acento do Amapá, ele pode colocar em Caixa Alta o Distrito Federal. E o que acontece com o banco de dados disso? Quando você fizer uma, uma busca para recuperar a informação do banco, você não vai achar, porque tem que ser exatamente aquele texto que ele vai buscar. Por isso que texto, em, em matéria de confi, confiabilidade, vem depois de, um, de uma sequência. Isso aqui é um campo sequencial. Todo mundo sabe que o código da UF é 12. De quem? Do Acre. Então, se a gente está falando da, do Amazonas, o código do Amazonas é o 13. Então, 13 responde melhor para o banco de dados do que o nome Amazonas. É muito mais confiável e muito mais tranquilo, inclusive, para usar SQL, umas noções aí que você, você deve ter visto na aula, para recuperar a informação do banco. Então, o que o rapaz precisa é exatamente isso. Ele tem uma tabela aqui em aula. Ele tem uma, essa tabelinha aqui. É uma tabela do Microsoft Excel. Uma tabela não espacial. Ela tem coordenadas, mas eu vou, eu vou considerar o cenário em que ele lida com uma tabela que tem um código de uma cidade, mas não uma coordenada de uma cidade. Consegue entender? Então, esse caso aqui não se aplica muito para o que ele precisa, porque essa tabela aqui, eu vou pegar outra tabela. Essa tabela aqui, ela possui coordenadas, mas ela não tem um código. Por exemplo, município Itamaraty. É aquilo que eu falei. Caixa alta. Então, se eu, tenho, se eu tenho um município lá, Itamaraty, do Amazonas, o que, que acontece? Ele não vai estar em caixa alta. Então, eu não consigo cruzar essa entrada aqui de referência com essa outra entrada aqui por causa do caixa alta, caixa baixa. Ele pode ter um problema. Pode ser que ele cruze? Pode, mas pode ser que tenha um com assento. um com a, ó, Lábrea. Lábrea é um exemplo. Lábrea aqui está sem acento. E lá Lábrea está com acento, que é o nome próprio, o nome da cidade. Aqui na base dos municípios. Cadê ela? Aqui na base dos municípios. Então, na, base, na tabela dos municípios, eu consigo encontrar a Lábia com acento. Se eu abrir aqui a tabela de atributos, posso fechar aqui a dos estados. Então, o que acontece? Está vendo? Os, os municípios são acentuados. Então, isso dá problema. Não, é a pessoa do Zap. Pensei que era o Adriano. Deixa eu ver aqui no chat já ah, o serviço vídeo sobre manualmente sobre por da rapidez, eu te respondo depois por causa da questão do o serviço, porque que é importante. E aí o que que acontece? Eu preciso de um de um de um campo sequencial, eu tenho outra tabela aqui que vai responder exatamente isso. Inclusive foi para um trabalho de faculdade de que o menino estava, que eu tava fazendo para o menino hoje. Tá aqui, atividade 4, dados. Aqui essa tabela aqui dele, Deixa eu ver aqui. Não, vamos saber se é essa, não. Não é essa, não. É o CSV. É isso aqui. Exatamente isso aqui. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o Amazonas. É exatamente isso aqui que ele precisa. Ele tem um dado relativo à população do Amazonas e ele tem o código do Amazonas. O que eu falei do campo sequencial? É uma sistemática. Eu não falei que o código do Amazonas, vou, vou ordenar aqui por sigla, então vou pegar aqui o AM. Eu não disse que o código do Amazonas era iniciado com 13 nos estados? No município também, sequencialmente, é iniciado com 13. Então, o que, é que o rapaz precisa? Ele precisa de pegar uma tabela como essa aqui, que tem um dado de sistema relevância, mas tem um código, porque é o código que liga as tabelas. Então, vou fazer exatamente isso, vou fazer com a tabela do Amazonas. Eu posso até passar para o Adriano depois, essa que tem a população. Se ele quiser passar para o rapaz para ele testar no computador e reproduzir o mesmo resultado que eu, Eu posso passar essa tabela depois para ele. Então, aqui, como você pode ver, é o código que vai, fazer, vai, fazer, vai ter a capacidade de unir com essa daqui. Não é a coordenada. Essa não tem coordenada, diferente da dos focos de incêndio. Essa aqui tem coordenada são aqui, latitude e longitude, então você importa direto, mas essa outra tabela aqui tem dados de extrema importância mas não tem como espacializar ela, que a gente chama né? distribuir especialmente ela no mapa porque ela não tem coordenada, então a gente une a tabela, então tem que fazer o seguinte tem o CSV, vou colocar esse CSV na pasta de vou colocar esse CSV na pastinha lá mesma pastinha, para não ter problema aqui da unidade 4 está aqui, e agora eu vou importar ela para trazer essa tabela para cá, eu posso clicar no item Adicionar Camada Vetorial ou clico nesse Gerenciador de Fontes de Dados Livres, que é esse, esse botãozinho aqui. Ó. Só posso clicar em Vetor, eu posso apontar para essa tabela, que é um CSV. se não estranho não, que o pessoal pensa aqui que está em Interlagos, mas, <risos> mas eles só estão tão numa cidadezinha bem pacata do interior, mas <risos> o pessoal se empolga com a moto. Então, aqui, ó, Amazonas, eu estou apontando para ela. Estou enxergando todos os arquivos. Então, veja tudo que está na pasta. Eu posso importar o XLSX do Excel, como eu posso importar a tabelinha também do Amazonas. Então, ele mostra aqui, clique em adicionar e clique em close. Agora, eu tenho a tabelinha aqui. Eu tenho a tabela dos municípios e tem a tabelinha que eu trouxe do Microsoft Excel. Essa tabelinha aqui. Então, desacoplei. Está aqui, ó Essa tabela pode combinar com essa, porque o código é um, é um campo sequencial, o código do município, de sete algarismos, entendeu? Então, a gente faz a união para levar o, os dados aqui, ou seja, a coluna população, que é o dado de extrema relevância, para essa base. Ah, Jorge, mas essa base que você está olhando aí do Amazonas, ela está no meio da base do Brasil. O certo seria ter uma base do Amazonas. O que, que, que você acha? Alô, alguém falou? Alguém me chamou aí? Não. Essa base do Brasil não me importa, só me importa a base do Amazonas. Então, quando eu olho para a tabela de atributos do Amazonas, o que, que eu tenho? Eu tenho aqui um campo chamado UF, sigla UF. Então, eu posso filtrar, ou seja, recuperar do banco de dados só as entradas AM, que é a sigla do Amazonas. Então, posso fazer isso com a opção aqui na camada dos municípios, filtrar, tá vendo? Então, eu crio uma expressão, sigla, igual, peço para ele mostrar tudo, AM. Então, quando eu clicar em OK, eu só vejo agora a geometria do Amazonas. O filtro é como se fosse o Excel. Ele é virtual, ele não, ele não apaga os dados, você não perde os dados. Se eu for lá de novo, em filtrar, e tem, eu posso vou pegar aqui, obviamente, vou recortar aqui, né? vou limpar o filtro, os municípios todos voltam, entendeu? Então, o filtro é só para poder recuperar do banco aquilo que você precisa. Eu esqueci de validar. Filtrar. Esqueci de validar. Aqui, pronto, beleza. Então, agora eu posso unir as tabelas. Agora eu posso ter esse mesmo resultado. Pegar essa tabela aqui com a população, unir com a geometria dos municípios do Amazonas. Então, como a camada-alvo é essa, eu acesso as propriedades dela, vou abrir, eu clico aqui no item uniões e clico no mais para criar uma nova união. Então, ó, já entende que eu tenho ali no meu mapinha a tabelinha que veio lá do Excel, a tabelinha do Amazonas. Eu vou unir o campo código do município com qual campo? Código do município. CD município aqui código do município é dessa e dessa outra código do município e o outro é CD município deve ter deixa eu ver se é mas não é CD município é isso mesmo o nome da geometria do IBGE então tem uma, uma outra questãozinha aqui é questão de, de prefixo prefixo para o campo que vai que vai gerar a união você pode gerar por exemplo aqui é, um underline, eu pode botar só um, porque ele, precisa, ele quer incorporar o nome, da, o nome da, da, da, da tabela, Amazonas. Só que não precisa, fica muito longo. Você bota só um underline ali no prefixo, e que ok, ok, pronto, ele fez a união. Quando você olhar a tabela aqui agora, deixa eu ver qual é. Essa não, essa daqui. Ele vai mostrar aqui, tá vendo, os nomes. Deu algum errinho aqui. Porque eu não estou vendo aqui. Deixa eu fechar e abrir a tabela. Ah, agora sim. <risos> Ele fez a união. Consegue ver o, consegue ver ali o, o underline, que, o efeito? Então, é justamente isso. O que, que, que eu tenho aqui agora? Eu tenho todos os municípios do Brasil, só que todos os dois estão como nulo, o campo da população e somente os campos. O campo da Amazônia foi preenchido com a população que era um dado não espacial, lá, um dado não espacial, mas tinha um campo sequencial, um identificador exclusivo para cada município, que é o código dele. Eu respondi sua pergunta? Posso ir para a próxima? Posso, né? Então, quem é a próxima pergunta aí da fila? Tiveram algumas perguntas aqui no, no chat. A gente pode. O que, que você acha de, de a gente fazer o desafio? Que tiveram algumas pessoas que comentaram que tiveram dificuldade é, com a interface do, do, do, do site. E aí depois a gente pode voltar na, nas outras questões. O que, que você ótimo, acha? Ótimo, ótimo. Legal. Ótimo. Vamos lá para o desafio. Então, aqui bem, bem tranquilo. O desafio, como, como o Adriano bem orientou, é, a gente tinha a intenção né, de demonstrar de uma forma visual para que você viesse entender o que é um time-lapse, né? uma passagem no tempo, no que se refere é, a mudanças antrópicas. Então, a gente chama isso no, no geoprocessamento, no processamento de imagem, de dedicação de mudanças. Como é que funciona essa detecção de mudanças? Tem um determinado momento do tempo que você tinha um retrato de uma área. A gente chama isso de tempo 1. Um. Passou-se o tempo e aquela área, aquela paisagem, aquela área, foi alterada. Você encontrou o tempo 2. Então, geralmente, a gente usa técnicas para determinar a mudança. Ou seja, se antes era pastagem, virou, virou de repente, reflorestamento. Se antes era uma vegetação nativa houve a retirada da vegetação, houve o desmatamento, o desflorestamento. Então, o que, que vai explicar isso, né? Primeiro a gente identifica o antes e o depois, assim como é a orientação do curso, do treinamento para que você tivesse essa experiência com sensoriamento remoto. Agora a gente está falando de sensoriamento remoto. Aí essa experiência é, que você vai ter, obviamente, ela, ela vai é, criar em você esse hábito de de entender como que as imagens podem auxiliar na tomada da de decisão, porque você vai tendo, tendo a visão dessa alteração durante, na passagem do tempo, fica claro para você o potencial né, de analisar áreas ali na Amazônia. Então, vou atualizar aqui a aplicação. Vocês encontraram mais ou menos assim, né? Ele dá um zoom lá para os Estados Unidos, nessa aplicação aqui. Eu estou vendo, eu uso o Chrome. O Google Chrome, eu não sei qual o navegador de vocês. O pessoal aí que teve algum problema pode me sinalizar aí. Deixa eu ver nas perguntas e respostas. É mais aqui do. é mais geral aqui, né? As perguntas. Então, mais alguma coisa sobre aplicação, vocês podem jogar aí. As perguntas para mim. Então, como você vê, ele te posiciona nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é encontrar uma área de interesse. Então, a gente combinou que a área de interesse era interesse no município de Lábrea, no Amazonas, não é isso? Então, a gente vai levar para Lábrea, no Amazonas. Se todo mundo conseguiu chegar nesse passo aqui, tranquilo. Então, digitei aqui na caixa de pesquisa Lábrea, Amazonas. Então, encontrei, por exemplo, uma área de estudo. Aí, ela está muito longe ainda, eu vejo as imagens de satélite, mas eu não vejo o perímetro urbano da cidade. Quando eu clico aqui em Zoom para... Ele vai aproximar e vai me mostrar o perímetro urbano. E essa aplicação da Ezra, Landsat Explorer, é uma aplicação gratuita, você pode usar. Não tem nenhuma restrição. E, além disso, ele vai sempre procurar imagens com 0% de nuvens. Pode ver que é uma imagem maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu se alguém tem alguma dúvida. Essa é sua cidade natal, Maurília? Parabéns aí, você aí que está... Você nativo de Lábia no Amazonas, né? Ó oh, que beleza! Nem sabia que tinha aluno de Lábia, bem legal, né? Então, de repente, você, não sei se você conhece essa mudança que, altera, que de alteração aqui na paisagem durante o tempo. Talvez você conheça. E quando eu clico em zoom, para, não sei se vocês estão tentando fazer aí, você vai aproximando do perímetro urbano, consegue entender? Só que essas imagens, essas imagens de descansamento remoto, elas têm uma, uma utilidade mais para a área ambiental, né? Então, se você quer, quiser aproximar a nível do Google Earth, elas não são adequadas para a, a, o cadastro urbano. Nesse caso, você precisaria de mais imagens com melhor resolução. Mas tudo na área ambiental você pode fazer com essas imagens, absolutamente tudo. Mesmo sendo imagens que não são feitas para o cadastro urbano, você pode utilizá-las para agricultura, para análise ambiental e assim por diante. Então, eu estou aqui na aplicação, eu vejo. O que, que eu identifico? Posso fechar essa janelinha aqui. O que, que eu identifico de imediato? O perímetro urbano de Lábria é colado nos canais que a gente chama na geografia de canais meandricos. Aí a Maurília pode dizer isso aí melhor que eu, que é residente de lá. Então, isso aqui são os meandros abandonados. desse aqui em geografia. Né? Você vê que a natureza ela vai, a, o curso d'água vai fazendo essas curvas, porque, na verdade, ele, ele fica refreando, né? freando a velocidade do curso d'água. A curva é justamente para isso. Aí o que o ser humano faz? Canaliza, coloca uma reta, pronto, inundação. Porque a natureza tem um formato. O ser humano vai lá, muda o formato da natureza e ele canaliza para morar. O ser humano gosta de morar na planície de inundação. O ser humano gosta de morar na várzea, né? Só que a várzea é, um, é um espaço reservado pela natureza, mas o homem não sabe. Canaliza, aí você tem as enchentes nas grandes cidades. Então, aqui, como você pode perceber, na aplicação eu já vejo alteração na paisagem. E ele mostra para mim aqui a data. Olha, essa imagem aqui é do ano passado, mas é uma imagem recente ainda. E eu tenho essas alterações. E como eu posso re realizar essa leitura dos últimos 20 anos? Como eu posso determinar o tempo anterior? Se eu considero que o dia 5 de agosto é o tempo atual, qual é o tempo anterior, na é verdade? Então, eu posso, pode ser os últimos 30 anos, pode ser os últimos 10 anos, os últimos 5 anos. Então, como eu analiso isso? Eu posso clicar aqui no relógio que ele se chama Time Selector. Então, eu clico nesse relógio aqui, é o segundo ícone da barra. Então, pessoalzinho que não vê a barra, pode falar comigo. Posso clicar aqui e vai aparecer o Time Selector. O que esse Time Selector faz? Ele permite que você venha estabelecer cobertura de nuvens, ó, Cloud Filter, 10% de cloud. Ou seja, eu posso recuperar do banco. Dessa empresa aqui, é com Landsat Explorer. Imagens com até 10% de nuvem. Então, ele, ele sugere que você clique em algum lugar do mapa online para que ele busque no banco de dados as imagens. Então, eu posso clicar aqui, por exemplo, no perímetro urbano. E ele vai buscar várias imagens. Está aqui, ó a janelinha. E é legal esse time selector, porque ele, ele, ele coloca na linha do tempo várias décadas. Alguém falando aqui? Por algum motivo, para mim, está dando um erro. criar o widget. Com isso, não aparece o render e a agricultura e o time select não oferece datas para selecionar. Qual o navegador que você está usando, meu querido? Firefox? Tem algum bloqueador de pop-up no seu? Bloqueador de script? Alguma coisa do tipo? Tentou abrir no outro, no outro navegador o, o, o Microsoft Edge ou o, Microsoft, ou o próprio Firefox? Você pode copiar o link da aplicação que está aqui em cima ó, e tentar abrir em outro navegador. Tem um adblock. Pode ser, não sei se é. Desliga a, as pop-ups, é um scripts que ele roda para poder frear as pop ups não é isso? Desliga a, o, o adblock. Tempo, é, pensa, fala porque ele que o site lente site um site, site, um site do bem. Atualiza a página e tenta de novo. Então pode mandar mensagem aí que eu estou olhando. Então, bem legal, né? Então, quando você clica ali, ele mostra uma linha do tempo. Então, você vai pousando o mouse. Por isso que eu digo, é mais, é mais da curiosidade da pessoa, né? Isso aqui, você não precisa ser nenhum especialista em processamento de imagem. É a curiosidade. Você vai passando o mouse aqui. Essas ferramentas online são muito intuitivas. Você vai passando o mouse, você vai ver as datas, né? 2019 e tal. E vai vendo 2018. Vai vendo... Ó, 2000. Encontrei uma de 2000. Então, eu quero fazer uma análise temporal dos últimos 20 anos. Significa que essa imagem que eu estou olhando aqui é uma imagem de 2020. Quando eu clicar nesse pontinho aqui do 2000, ele vai pensar e vai carregar para mim a imagem do ano 2000. Ó, estou olhando agora. Olha onde está o ponto no gráfico. Estou olhando agora a imagem de 21 de agosto de 2000. Como você pode perceber, já havia uma expansão no que se refere de extração da vegetação nativa nessa região. Eu, eu coloco o perímetro urbano, eu até clico na né, de 2020, houve uma expansão do perímetro urbano. 20 anos, né, a cidade cresce. Mas aqui, houve uma expansão maior do desflorestamento. Se você olhar aqui, você pode, visualmente, utilizar os pontos para determinar o antes e o depois. Só que a gente tem uma forma bem legal de fazer isso, que é o controle deslizante, que é o swipe. Vê ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Rolou, obrigado. Bloqueador de pop-up, não né? era isso? Então, tá tranquilo. Às vezes tem um script rodando por trás do browser que, em vez de ajudar, a -a, ele vai achar que tem vírus no, no site da de uma empresa séria dessa. Não tem vírus, né? Então, tranquilo. Como você pode ver aqui, essa área, eu foco muito nessa área aqui. Porque a gente não tem construção aqui, não tem edificação aqui. né? Ou seja, Edificação é exemplo de mancha urbana. A gente não tem mancha urbana aqui. Então, como que ocorreu essa alteração em 20 anos? A gente pode utilizar, marcando aqui o pontinho, o que a gente chama de é, swipe, que significa controle deslizante. Com o um pontinho marcado aqui, é a posição do tempo 1 que eu falei, tempo 1, um, tempo 2. Tempo 1, um, 2000, tempo 2, 2020. Não é verdade? Então, vou focando o esforço aqui no tempo 1, um, eu clico neste ícone aqui, as que é uma setinha para baixo, e ele diz assim, ó: "Set current as secondary layer". Ou seja, vai, você vai ajustar essa camada aqui, ou seja, essa imagem como camada secundária. Então, eu clico nesse pontinho ou nesse ícone, melhor dizendo, ele vai dizer Saved. Não sei se você viu aqui rápido. Então, quando eu for clicar nesse outro primeiro, ele vai fazer um processamento. Então, tempo um, tempo dois. Eu cliquei num pontinho, cliquei na ferramenta, marquei a posição cliquei nesse. Agora eu posso clicar no controle deslizante, que é o terceiro ícone aqui, o swipe. Ele é interativo, entendeu? Ele é interativo, clico nele e agora eu posso ver, posso até minimizar isso aqui, eu posso ver o antes e depois. Ó. Uma coisa que eu achei interessante é, da terra de Maurília é que os canais meândricos praticamente se mantiveram inalterados, não é verdade? Olha só, 20 anos e o canal meândrico praticamente não mudou. Mas houve expansão no perímetro urbano, houve realmente retirada da vegetação aqui, nessa região, Isso fica claro, né? Já estava acontecendo no ano 2000, pode perceber. Já estava acontecendo uma expansão. Tem aqui uma uma via principal e aqui já estava expandido para cá para dentro. Então a gente tem aqui, eu não sei o que o, qual tipo de empreendimento que tem lá em Lábria, nessa região, mas pela exposição do solo parece atividades de agricultura, parece que tem atividades de queimada lá, queimada agrícola, se eu se eu não estou enganado. Pelo que mostra o aspecto da imagem, essa parte, dessa, essa combinação de bandas mostra que essa parte mais roxinha do solo pode ser uma queimada agrícola. Deixa eu ver o chat aqui. E a retirada foi esparsa, não? <risos> Muita devastação. O pessoal está comentando. É isso aí, pessoal. Você consegue de, de uma forma visual ver o antes e o depois. Ó. Agora todo mundo tem que conseguir o swipe. Todo mundo tem que conseguir o controle deslizante para interpretar visualmente o que está acontecendo. Houve uma expansão, sim, do perímetro urbano em 20 anos, mas houve uma boa retirada de vegetação nativa daqui. Pode ter certeza. Aí vocês, aí vocês nativos, podem explorar melhor. Ali, ó, Maurília sabe bem, ó, o sul do Amazonas é uma região mais impactada pelas queimadas e a ampliação do agronegócio. Isso significa que é uma queimada com intenção agrícola. né? O sujeito arranca a árvore para plantar pastagem. Então, é complicado esse negócio. Isso é bom para compreender coloração de rios? Olha, eu não sei, eu não posso te garantir que esta combinação de banda vai te dar resposta para corpo d'água. Essa combinação de banda aqui, ela foi feita intencionalmente para te mostrar solo e vegetação. Então, outras combinações de banda de satélite podem mostrar algum efeito na água. Consegue entender? É assim que funciona o censureamento remoto. Então, será que todo mundo conseguiu construir o controle de visante para poder realizar suas análises? Por exemplo, ir para outra cidade, ver o antes e o depois? Todo mundo conseguiu? Todo mundo está conseguindo? O canal meântrico praticamente se manteve inalterado em 20 anos. Bem interessante. Porque, geralmente, ele... isso aqui são meandros abandonados, né? que chamam na... na disciplina de geografia da faculdade, você estuda sobre isso. Então, já estava acontecendo. Já estava acontecendo. Teve... Teve algumas pessoas, Jorge, se puder refazer talvez a parte de, de setar no slide a imagem de cada lado, Eu acho que algumas pessoas tiveram dúvida nessa etapa. Essas manchas... Eu vou repetir. Essas manchas claras em 2000, nas laterais da estrada principal, que em 2020 estão esverdeadas, poderia ser recuperação da vegetação? Está falando aqui? Se é, é questão de, re, de, de, de reflorestamento, isso vai depender muito do, do, do, do que... Aí você precisa de outros documentos. Você vê que o teu olho identificou um tipo de padrão Consegue entender? Só que eu costumo dizer... As pessoas têm muita expectativa para a imagem. Eu costumo dizer que a imagem é pobre de informação. Você detectou uma alteração clara aqui né, na questão da, da estrada. Aí você precisa de outros embasamentos de documentos na Secretaria de Meio Ambiente, lá de lá, para você entender o que aconteceu lá. É, o Paulo está falando aqui, você poderia me dar algumas dicas como identificar em imagens assim, que pode ser área agrícola, ou queimada, ou de garimpo, vegetação nativa. Paulo, a gente chama isso aí, que você está tá, tá questionando, de mapa de uso e ocupação do solo. Entendeu? Quando você gera um uso e ocupação do solo, ou da terra, como o IBGE prefere, é, você começa a discriminar, a palavra é essa mesmo, a separar, a diferenciar a ocupação do solo. Você começa a delimitar, você começa a separar. Então isso é mais processo. Eu posso até te, te, é, te notificar alguns padrões na imagem. Só que para cada área vai ser uma identificação diferente. É muito bom, por exemplo, se eu sou de do Rio de Janeiro, se eu moro lá há muito tempo, eu conheço qual é o padrão de vegetação da onde eu moro. Então se eu olhar na imagem e se é a pessoa falar isso aí no Rio de Janeiro é cana, eu vou falar não, não é cana, isso é milho porque são parecidas, entendeu? Então, como é que você consegue diferenciar? Será que essa imagem pode me dar um vazamento para eu diferenciar a cana do milho? Será que tem um padrão? Ah, mas a cana acompanha a curva de nível. Será que eu posso diferenciar o café de outra cultura? Então, isso a gente chama de uso e ocupação do solo. Para poder te dar uma resposta um pouco mais consistente, teria que ser um, um, um trabalho um pouco mais amplo, né? Eu vou, eu, vou iniciar, eu vou iniciar aqui o processo. Vou atualizar a página para vocês entenderem. Então, eu vou iniciar aqui agora. Relaxa, Dorinha, está tudo sob controle. Então, eu cheguei aqui, atualizei a página, como você pode ver. Comecei do zero. Limpa tudo. Ele me leva lá para os Estados Unidos, mostra ali para a gente uma imagem bem bacana e tal. Então vamos olhar o área de tudo, vamos. Eu vou olhar o município de Lábria, no Amazonas. Então digito na busca Lábrea. Então, você vai identificar aqui Lábrea, no Amazonas. Pode clicar. Então, do nada, Paulo. Então, você digita ali lábia e clique em cima do município. Então ele vai localizar as passagens do satélite, né, numa escala muito distante. Você precisa de uma escala mais próxima, pelo menos para visualizar o perímetro urbano. Então ele está identificando ali embaixo de uma imagem com nuvens, ou seja, com as piores condições de visibilidade possível. Não vai adiantar nada. Né? Então tem uma ferramentazinha aqui, um, um link, chamado Zoom para. Você vai... O zoom significa aproximar, né? Então, aproximar de onde? De lábia. Clica nele e ele vai buscar a imagem com melhores condições de visibilidade. Essa imagem aqui de lábia mostra o perímetro urbano e posso fechar a janelinha. Então, tem o um perímetro urbano e tem os canais meândricos aqui, como eu falei no início. Beleza? Daí, o que você vai fazer? Bom, eu preciso determinar o antes e o depois. Mas o antes quando? Os últimos dez anos, os últimos cinco anos, mês passado, depende muito. Então, aqui, eu já vejo que tem alteração na paisagem. Qual é a data dessa imagem? Aparece aqui em cima, 5 de agosto de 2020. Então, o segundo ícone aqui da barra chama-se Time Selector. Eu clico no Time Selector e ele começa a buscar no banco de dados. E ele vai fazer isso quando eu determinar qual é a área-alvo. Eu vou clicar no meio do perímetro urbano, com a minha área-alvo, vou pedir para ele achar todas as imagens para o período urbano, período urbano vai acontecer isso. Então, parei nessa parte aí, vou tentar acompanhar vocês. Se então, alguém não conseguir chegar nessa parte, aí me avisa. É que já o processamento, o processamento remoto, você tem que ser bem metódico, passinho a passinho, é, degrau para degrau. Na escada, é, eu vi muito isso lá no Rio de Janeiro, né? tem o um pessoal... Que vai descer a escada rolante, que quer descer andando. E tem um pessoal que quer descer normal na escada rolante. Bom, eu geralmente eu já desci com pressa também lá no Rio de Janeiro, quando eu queria pegar o trem. Mas geralmente, não sei se o bom senso diz para você descer a escada rolante. Se a escada é rolante é para você descer. Tem a escada normal para você descer normalmente. Então, se você quiser. Aí tinha um conflito, porque as pessoas não achavam certo ficar o povo flor descendo e esbarrando nas pessoas. Né? Então tinha que ser um passo de cada vez. Você para no degrau da escada e espera a escada te conduzir até o destino. E aqui também, no sexto elemento remoto é a mesma coisa. Você dá um passo, verifica, está tudo certo, vai para o passo seguinte. Então, eu tenho aqui um gráfico ao longo do tempo, ele analisou as melhores imagens para mim. O... o ver aqui eu cheguei um pouco atrasada não sei se você mostrou a imagem de 26 de janeiro de 2020 ela apresenta umas manchas negras depende muito o Carol tá vendo aqui ó quando você vai pousando o mouse ele vai te mostrando quantas imagens tiveram eu tô pegando só um exemplo de, de, de ó. é isso aqui que você tá falando né Você pode inferir o que aconteceu no dia, sei lá, 26 de janeiro de 2020, que a imagem ficou preta. Eu também não sei. Pode ser um problema de processamento? Pode ser um problema da, da, do, do rio? Aconteceu alguma coisa no rio? Porque parece que veio do rio, né? Porque aqui não tem. E aqui essas áreas são alagadas. Pode ser a fumaça? Não, a fumaça não é. A fumaça tem certeza que não é. Então, depende muito da imagem que está olhando. Então, você vai pegar para fazer a sua, sua análise, as imagens com melhores condições de visibilidade. Porque faz até sentido, né? Se você pegar uma imagem com sombra de nuvem e com nuvem, vai atrapalhar a sua percepção. Então, não precisa ficar preocupado aqui o que está acontecendo com a imagem, não, porque depende de muito, a não ser que, por exemplo, se você estivesse olhando, procurando uma mancha de óleo lá no rio de lábia, aí... E... Poderia ser... Será que isso aqui é o é, é um impacto direto do derramamento de óleo? Você poderia inferir, gerar suas inferências. É, bem tranquilo, e deve fazer mesmo. Então, estou olhando aqui o tempo 2, precisa identificar o tempo 1. Um. Então, eu quero fazer a análise de 20 anos atrás. Então, eu vou pegar a imagem do ano 2000. 2000 para 2020, 20 anos. Clico nesse ponto aqui, ele vai pensar e vai me mostrar a imagem. Então, em 2000... A floresta já estava sendo, as áreas já estavam sendo abertas, né? Já, já, já havia é, áreas de vegetação sendo extraídas aqui dessa região, como a Maurília mesmo falou. É uma área voltada para é que a atividade de agricultura intensiva foi tomando conta. Você é que entender, pode ser cheia e pode ser seca. Dorinha tá falando que eu cliquei no meu relógio, não mostrou. nada. Tem certeza, do que você não tem um bloqueador de pop-up igual o menino lá? Você clicou no mapa depois? Isso que eu ia falar também. Você clicou no mapa depois? Eu falei, já o processamento etapa por etapa. Cliquei no reloginho, cliquei no perímetro urbano. Conseguiu? Posso seguir? Pode ser cheia e pode ser seca? Eu acho que não. Não, não acho que faça isso. Foi a Cláudia que falou, né? Foi a Cláudia que falou. Pode ser cheia e pode ser seca? Não, acho que é uma comparação injusta. Período de cheia vai ter um recobrimento maior do solo. A vegetação vai estar mais verdinha. Período de seca, a vegetação ela se retrai um pouco e há uma exposição maior do, que o, do solo. É melhor você comparar cheia com cheia, seca com seca. Consegue entender? Para você ver realmente se houve extração da vegetação. Então, é bom pegar mais ou menos as imagens ali que haja a exposição do solo. Imagem de período de cheia para ter nuvem também. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Quando eu marco no ano 2000, eu clico nesse, nessa setinha que parece o símbolo do download, que está escrito ali. Set current. I Second ou seja, configurar essa imagem atual como camada secundária. Algo assim. Clico, vai aparecer aqui Saved. Então ele marca aquela posição. Após fazer isso, basta clicar no primeiro ponto e ele vai fazer o um time-lapse. Ele vai salvar essas duas posições. Posição anterior, posição atual. Feito isso, basta clicar no swipe e você vai ter o controle deslizante. Amanda está perguntando, 8 do 2 do 19 é um período em que a imagem está pior? Não sei, Amanda, eu nem olhei essa imagem. Eu só olhei, deixa eu ver aqui a imagem que a Amanda está falando. 8 do 12? 8 do 2. Essa daqui. Vou clicar para ver. O que, que tem a imagem do 8 do 2? Muitos algodão doce. Então essa imagem é pobre para a nossa análise. Consegue entender? Essa imagem é pobre para a nossa análise. Então, vamos considerar a imagem mais recente. Está aí. O seu swipe. Beleza? Bom, se ninguém tem mais dúvidas sobre essa ferramenta, posso seguir adiante. Além de você visualizar o antes e o depois, ainda tem o um ícone aqui do Export, que você pode mandar para o QGIS, baixar para o computador, essa imagem. Consegue entender? Você pode baixar. Ó. Você marca aqui Set Current Layer, e vai baixar a imagem que você está olhando. A imagem de cima é a imagem de baixo. Então, você tira o swipe, você pode fechar aqui. Tira o swipe. Eu quero baixar a imagem de 2000. 2020 melhor dizendo. Clico no export. Marca essa opçãozinha aqui para ele salvar essa mesma tonalidade de cores. Current rendering. Ele vai salvar a mesma, essa mesma tonalidade de cores. Clico em export. Está vendo? Posso baixar aqui o meu gerenciador de download. Baixar no computador. Então ele vai dar um nome grandão aqui. Vou botar aqui. Imagem. 2020. Então posso baixar. Vou baixar onde? Vou botar. Trocar de pasta, né? Vou botar aqui em C aula. 04. Vou baixar lá. Aí depois, o que, é que eu faço? Baixou, tá vendo aí? Fe... É, fecha essa janelinha. Clico no Time Select, que está minimizado. Clico de novo no período do banho e vai pensar. Mas ele não vai processar, só vai pensar rapidinho. Clico na imagem de 2000 e posso fazer a mesma coisa. Posso exportar, marco current e faço export. Então, vou botar lá. Imagem 2000. São imagens já referenciadas. Quando você abrir essas imagens no QGIS, você vai vê-las. Eu posso arrastar. Aqui, ó posso selecionar elas, posso arrastar, soltar. Olha que legal. Aproximar para a camada, ele vai dar um salto. Está aqui a imagem de lábio de, do ano de 2020 e do ano de 2000. Posso desligar e ligar. Está já referenciada. Se eu colocar aqui aqueles... Quick Map Service, aquelas aplicações que você conhece, HCMGs, eu posso adicionar um Google Satélite e ver mais esses satélites aqui dessa região. Vou botar aqui para baixo. Aí. Então, ó, olha como é que o canal me anda a uma continuidade, tá vendo? Desligar outro. Aí, Lábria. Quando eu olho no Google Earth, eu já consigo ver uma perspectiva de cidade, né? Porque é uma imagem de alta resolução. Mas, quando eu olho nessa, nessa, nessa visualização aqui, os pixels já começam a ficar estourados, porque é uma imagem mais voltada para, para a, leitura, a leitura ambiental. Monitoramento de desastres, coisas assim. Mas fica claro aqui, ó. Então, tu, se, tu, se tu tem interesse em mandar isso para o PowerPoint, está pronto. A gente detectou aqui uma mudança aqui, você pode até circular, desenhar polígono em volta. É uma, coisa, é uma resposta que dá rápida, né? São imagens já referenciadas. E é bem legal. Vamos ao chat. Jorge, a partir dessas duas imagens é possível calcular um percentual de alteração na imagem? É possível. Mas aí teria, mas é, é possível você, de forma visual, mostrar que houve alteração na paisagem uma alteração antrópica. Não foi natural. E aí, isso a gente chama até de um sistema de monitoramento sistema de alerta. Então, a, o, o jornalista foi lá, de, o, o prefeito falou que não tem estação de vegetação em lábia. Ah, deu a resposta oficial. O jornalista foi lá, investigativo, e viu na imagem que tinha alteração nos últimos 20 anos. Sim. Isso, isso desperta o que? Um alerta, né? Pô, tem uma alteração. Ah, a gente precisa de um estudo mais apurado para em seguida é, é, quantificar quanto que foi a história de vegetação nativa. Se o objetivo foi esse, né? porque como ali uma pessoa sinalizou, olha, aquela área ali poderia ser um reflorestamento, então o pessoal tava, o pessoal desmatou em outra área e está compensando ali. A gente, a, gente não tem, a gente tem pouca informação é, somente olhando para a imagem. Você precisa de documentos formais, posicionamentos formais, secretaria de meio ambiente, é, governo, para que você possa... É, para que você não seja influenciado apenas pela visão da imagem, consegue entender? Obviamente, isso aqui não é feito, não caiu um raio aqui e queimou a vegetação aqui, é claro. Isso é atividade intensiva de agricultura, área de queimada. Queimada com perfil agrícola, por causa dessa da... combinação de banda, mostra que o solo, essa rustidão do solo, mostra atividade de agricultura intensiva aqui. Uma... As áreas vão sendo abertas. Olha né? lá. Então você tem sempre um embasamento científico. É, às vezes é, às vezes os governos. O governo gosta de pragmatismo, essa é a verdade. O governo é mais pragmático, senão não anda. Eles gostam as coisas de mais prática. Então, se você fala que está aumentando o desmatamento da Amazônia, isso, isso é uma, isso é uma notícia ruim para qualquer governo, seja de esquerda, seja de direita. Eu já vi o Lula bater boca dizendo que o IP estava errado, já vi o Bolsonaro também falar que o IP estava errado, então eles são unânimes em dizer porque eles têm um posicionamento que é um posicionamento de governo. Isso é um incômodo, é uma notícia desagradável, saber que o pessoal está extraindo vegetação de lá. Mas o cientista está vendo na imagem... <risos> E o jornalista também, obviamente. Está né? fazendo estudo, está tendo contato com o sancionamento remoto. Então, ele vai querer levar para as autoridades, olha, está acontecendo isso, olhe na imagem. A pessoa foi lá e olhou na imagem. entendeu Então, não é uma questão se você, se você tem um posicionamento político, se você é de esquerda, se você é de direita. É, política é uma coisa que, que, que, às vezes, entra em conflito com a ciência, com a academia, vamos dizer assim. Uma academia tem uma visão, por exemplo, de distribuição de água na seca do Nordeste, que o político acha que vai ser na concentração do, do Rio São Francisco, mas pode ser que não seja, o cientista, né? Então tem muito, tem muito, é, são muitas camadas, né? Muitas leis, Está vendo aqui as leis, são muitas leis. Do ponto de vista de de, de de gestão, isso aqui é um problema. É um problema. Consegue entender? E aí, pode mandar suas tem perguntas, uma... pode mandar outros per... questionamentos. Perguntas aqui no... Perguntas Questão... e respostas. Perguntas agora. e respostas, não inundar de que eu... perguntas. Quer que eu vá pegando aqui algumas? É, pode Ana, falar aí que eu vou... Falou, é, não tem pergunta idiota, Ana. É, qual é a vantagem de utilizar os geosserviços em vez de subir as bases manualmente no QGIS? É sobretudo a rapidez? É... quando você lida com camadas, WMS, WMTS, é, um, é, é algo muito prático e muito útil, porque você pensa o seguinte, imagine o INPE monitorando queimada na Amazônia. Agora você imagina. Imagine o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, monitorando queimada na Amazônia. Imagine a Secretaria de Meio Ambiente de Lábrea monitorando o desflorestamento e queimada na Amazônia. Ou seja, você tem três entidades fazendo a mesma coisa? Então, por que não ter um intercâmbio de informações, cada um na sua esfera, o Instituto de Pesquisas Espaciais, que conversa com o Ministério do Meio Ambiente, que conversa com a Secretaria de Meio Ambiente local? Será que a gente não pode falar em campo de forças, ao invés de, de individualizar? Ah, então, o Ministério do Meio Ambiente vai lá e compra as suas próprias imagens e gera seus próprios resultados. O INPE vai lá, tem também o seu posicionamento, e a secretaria também. Isso não é meio... Como é que eu posso dizer? Instável. Será que não seria melhor concentrar tudo no que se refere a consumo de dados, um local onde você pode consumir o dado, no que se refere a imagem, no que se refere a dados vetoriais. Por isso que o JAL Serviços, essa questão de padronização, é muito útil. Imagina se o o, o, o Ministério do Meio Ambiente adquire imagens para dar uma resposta lá à palavra e automaticamente já disponibiliza, porque é uma informação de domínio público, né? O, o, o, o, você como. Como. É, você que pagou seus impostos quer ter acesso a esse dado. Você pagou por ele, você não é contribuinte? Você como contribuinte pagou. Então. O, o, o Ministério do Meio Ambiente te dá o serviço te dá a camada. Imagina se o, gel, se o Ministério do Meio Ambiente te desse um link com 200 mil imagens. e ia ter HD no seu computador para baixar aquelas imagens. Né? Então, o serviço é muito útil para isso. Essa questão de padronização, que é precisa, e essa questão de, de celeridade. Por que, que a gente usa o um geosserviço? Porque é mais prático. Então, ao invés de te dar mil imagens, eu te dou um mosaico distribuído em quadrículas para cada escala. Cada hora que você dá um zoom, você mostra uma quadrícula. Sendo que o próprio MMA já tem um monte de estimado estratégia muito boa de forma gratuita. <risos> é. Entendeu? Tentei com o outro lado. O um lado do sué, ficou meio branco e sem info de vegetação. O outro lado ficou verdinho e normal. O que eu fiz de errado? Não dá para ver agora, Denis. Eu estou respondendo as perguntas e a resposta. Acho que, eu vou, acho que eu vou deixar o antes e o depois para o repeteco aí da, da, da aula, né? É, e eu, eu comentei no chat, a gente vai colocar no, na plataforma aquele passo a passo que você fez. Aí eu acho que com aquele passo a passo em texto e revendo a gravação em vídeo, com calma, pausando, é, se ainda assim você estiver na dificuldade, manda lá no chat, porque eu acho que vai ficar bem documentado, está bem documentado, o Jorge fez ali etapa a etapa, e vendo em texto ajuda aí, porque tem fiz uma videoaula também cliques, né? Fiz uma tem, tem a vídeo aula também tem a gente também. bota o link também daquele do, de um vídeo específico sobre isso que o Jorge fez Bem lembrado tá bem é, gente é para que aí a gente consegue mover também para dar conta de outras questões e, e essa questão do desafio já está com uma documentação boa e a gente está no chat para ajudar também é, vamos depois lá agora a, per... a próxima pergunta é da Ali né seguindo a ordem aí as pastas com os mapas tem que estar dentro do raiz ou pode estar na parte de início do navegador do QGIS? Então, vamos olhar lá o QGIS. Então, a pasta, o, o root, né? que a, que a, a Lê, não sei, acho que ela é usuária Linux mesmo. Então, ela está se referindo à, à unidade de disco. Então, você pode ter várias unidades de disco no seu computador. C, o D, o E, não é isso? Então, tem aqui no meu só o C. Então, ela diz o seguinte, o C é a unidade de disco raiz. As pastas com o mapa dentro do de RAIS um raiz é melhor, é melhor para os processamentos que você evite deixar a pasta na área de trabalho. Aí um dado seu de shapefile está na área de trabalho, um dado seu está na pasta de documento, outro dado do seu projeto. É, eu chamo isso de mudança de cultura. Quando você começa a trabalhar com dados espaciais, é bom você considerar, e inclusive foi até, é até uma temática, até uma abordagem nas primeiras aulas, eu posso até colocar aqui na tela, acho até legal, porque, porque isso fica bem claro, né? Deixa eu ver aqui onde eu estava. Área de trabalho, gel, escola de dados, jornalidade ambiental e apresentação. Então, aqui, unidade 1, né? Acho que é na unidade 1, deixa eu falar aqui que eu falo aqui sobre a organização de tá isso aqui. Vou dar aqui uma palhinha aqui para vocês. Então, o que, que a gente tem aqui? É, por que, que é melhor você organizar os dados assim? Ó, mudança de cultura. A pessoa começou ali trabalhando, colocando suas músicas, a música lá do Justin Bieber, do Rasta Negra, e coloca a pasta com espaço e tal. Mas quando você trabalha com dados espacial, isso aqui dá erro quando for processar. Então o certo é trabalhar assim: tira tio, tira cedilha e tira espaço. Beleza. E aqui é muito melhor na hora de você fazer um backup se você copia a pasta do seu projeto. E a pasta do seu projeto, se você colocar direto no drive, não fica espalhado. ah o, o, o seu shape, os seus limites tá em documentos. Aí, se acontece alguma coisa, eu até brinco, sabe? Passa o gato lá, no, esbarra no fio e dá um crash no QGIS, no meio que você está editando lá, uma, uma, mapeando todas as terras indígenas do Brasil lá, de repente passa o gato, encosta no fio e, e dá um crash no seu projeto. Você perde o projeto, você vai perder até a localização dos seus dados. Então, se você tem o um hábito, desde o início, mudança de cultura, leva um tempo, de criar uma pasta de projetos no C, projeto 2021, e ali na pasta, cada, as pastas individualizadas, eu coloco, ali, eu coloco aqui, por exemplo, ano, mês, dia. né E também os, os componentes né daquele projeto, na hora de você falar assim, Jorge, projeto para pronto. Vou te passar, fecha tudo, zipa essa pasta aqui e manda. Então é muito mais prático. Isso aí evita muito problema. Ausência de dados, é, eu, não sei, é, eu não sei onde eu guardei, eu não sei onde estava o shape. Eu acho que ajuda muito. Não sei se eu respondi a sua pergunta como deveria, mas está é, dentro do meu entendimento. Quem é a próxima aqui que eu nem sei mais? Ah, uma que está subindo aqui é as mais votadas. Né? O pessoal pode dar like lá e elas sobem no, no, no item. Tem uma da Isabel que ela falou como monitorar o desmatamento durante o inverno amazônico quando as imagens de satélites ficam muito ruins por conta das nuvens. Já vi imagens de radar, mas especificamente para alguns territórios. Existem bancos de imagem de radar, outro jeito de enxergar o desmatamento na época das chuvas... É, parece que a Isabel tem, é, quer se tornar realmente uma pessoa que lida com imagens de satélite de estacionamento remoto. Né? É, isso, aí, isso aí você tem os questionamentos que, que apontam, né, que sinalizam para a problemática que é trabalhar na Amazônia. Muito algodão doce, Isabel. Tem muita nuvem lá. A Amazônia, o litoral do Nordeste, é um lugar terrível de nuvem. Inclusive... Eu vou já convidar vocês aqui, eu vou até colocar o link aqui para o Adriano, Adriano, colocar. vou até colocar o link aqui no chat para vocês, a conhecerem o projeto da Noruega. Sabe é isso aqui? Projeto da Noruega? Sabe o que a Noruega fez? Pegou 3 bilhões, 3 bilhões. O NOC. NOK é a moeda da coroa, da coroa norueguesa, e comprou imagens de satélite da faixa dos trópicos inteiro, do ano inteiro, mosaico do mundo inteiro, só na faixa dos trópicos. Eu vou ver só logo meu, na minha conta aqui, para ver se eu mostro para você. Aproveitando, eu vou colocar lá no chat o link do mosaico dos trópicos. Então, eu tenho vídeos, vocês podem acessar meu canal lá, ou podem me cobrar, me dar o um vídeo que me explica passo a passo como eu obtenho imagens de alta resolução da Noruega. Noruega está fazendo isso, está imaginando o trópico inteiro. Esquece o Polo Norte, esquece o Polo Sul. Antártida não tem nada para ver lá. O negócio é proteger de forma sustentável, você pode ler aqui no projeto. Tem manual em português, entendeu? Porque o Brasil está bem na faixa dos trópicos mesmo. Eu vou abrir o meu aqui para você ver, Planet Explorer. Só pode entrar por ali, pelo, pelo link da Noruega. Você não pode entrar... Pelo site da Planet não, que é a empresa terceirizada que está que fazendo. que foi paga para fazer o trabalho. Então vou mostrar para você o que é a o mosaico de uma faixa de trópico. Vou fazer aqui. Ó, vou afastar. Esse aqui é o projeto da Noruega. Está vendo a faixa? Imagens gratuitas do planeta inteiro só na faixa dos trópicos gratuitas você pode cadastrar ó pegando tudo aqui esquece o polo norte esquece o polo sul então isso aqui mostra o Brasil está inteiramente nos trópicos né olha aqui a, a dificuldade que é mês a mês mapear a Amazônia é muito difícil é muito difícil porque os satélites os satélites estão no espaço e eles não conseguem atravessar a nuvem o radar como a Isabel falou consegue atravessar a nuvem só que é muito complexo lidar com a imagem de radar então ele, você vai ter imagens mês a mês inclusive as imagens individuais mosaicos também mas olha a dificuldade consegue entender então devido a, a natureza né de lá daquela região tem, quando você lida com imagens de saneamento remoto, acontece muito isso. Você vê o delta do rio Amazonas, mas é, dificilmente você consegue ver o perímetro urbano, alguma coisa ali, às vezes está tudo baga nuvem. Então, é, convido a todo mundo a conhecer o, o projeto da Noruega. É um projeto muito ousado. Que estão gastando bilhões de NOC, da, da, mais de um bilhão de dólares, <risos> para poder monitorar a faixa dos trópicos, inclusive a Amazônia. Então, é um desafio complexo. Aqui, ó, tem até ruído aqui, de tanta nuvem que tem aqui. Tem até um, um, um void aqui, um vazio. Né? Então, para responder a sua pergunta de uma forma mais complexa, é, a imagem de radar, o radar não tem problema de nuvem, ele vai atravessar a nuvem. Só que você precisa de técnicas especiais para processamento de imagem de radar. Não é tão simples quanto o processamento de, de, de imagem de satélite. Consegue entender? Não é tão simples lidar com radar. Então, acaba desencorajando um pouco, você precisa de um especialista, né? Você precisa da figura do especialista para poder nortear essa questão de radar. Então, acho que eu respondi a pergunta de Isabela, acho que eu perdi aqui até a ordem. Quem vem aqui é mais votado aqui do Vitor, né? O que existe em algoritmos para calcular a supressão de vegetação entre duas imagens diferentes, como essas do, do Landsat? É como eu falei para o outro menino. Ele, o, existem algoritmos em, é, em Python, em programa, linguagem de programação, para poder mapear a cobertura do solo de forma automática. Mas o software não tem o mesmo olhar que o ser humano, então ele vai confundir alguma coisa. Mesmo que exista um software que venha mapear tudo, separar as classes vai precisar de um certo refinamento. Então, é, existe sim. existe sim é, aplicações próprias dentro do QGIS, igual programação, para separar as classes. Érica, oh, oh, oh, o Érica, Vérica, nome difícil, seu. hein? Existe uma tabela que mostra o que cada cor pode significar? Como podemos nos basear nessa questão de cores? Mas você diz cores em relação a quê? A imagem, a dados vetoriais, é, tabela que venha mostrar o que cada cor pode significar. Isso é muito. depende muito do. do que você quer ver, né? Se é uma ocupação do solo, eu posso dizer que o, o, o amarelo significa milho. Eu vou criar essa legenda. Existe um padrão, se você fala um padrão de cartografia temática, existe. Isso, isso é muito, vai muito de projeto para projeto. Então tem que depender. Depende muito, é. a sua pergunta é muito geral, precisa de um de um aprofundamento melhor para ela, para eu poder responder melhor. Ele não baixa em banda separado do Landsat para fazer diferentes composições? Baixa. Sim, você pode fazer. Como você pode pegar a colorida como eu peguei. Agora, se você sabe a data da imagem, sabe que ela não tem nuvem, porque você viu no portal, você pode solicitar de outras fontes. Não tem problema. Tem algum lugar... É... Não, acho que saiu a pergunta da. Uma curiosidade, por que temos imagens dessas regiões lá nos anos 70? Existem outras partes do mundo com imagens anteriores? Não tem. Não tem porque esse satélite que você viu aí, o satélite Landsat, é a, é a, a missão histórica de satélite de sensoriamento remoto de uso civil. Porque você sabe que tudo, isso tudo foi criado para uso bélico, né? O sujeito, lá na, lá na guerra. Precisava de um jeito de identificar, através do infravermelho, de onde vinham os carros de combate, os tanques de guerra, o carro de combate. Então, censureamento remoto, ou seja, monitorar o inimigo à distância, isso foi bolado para fins bélicos. Depois, isso abriu para a sociedade civil, para melhores usos, né? digamos assim, dessa tecnologia. A internet também. A internet foi criada para a guerra. E depois a guerra é outra agora. Um, uma pergunta, quantos gigabytes o, o memória RAM, o Jorge tem no computador dele, vou te mostrar qual é o computador de Jorge, é a coisa mais modesta sabe qual é o computador de Jorge vou te mostrar aqui agora deixa eu ver se eu vejo aqui colocando no Google, acho que até, até no histórico de chat Atlon ó, tá, tem sim ó essa aqui é a máquina de Jorge, modesta por 2.000 ou 1.800 reais, eu compro essa, essa, essa CPU aqui. Eu troquei de Intel para Atlon, porque o menino daqui da minha cidade disse que seria forte e aguentaria até vídeo, e aguentaria muita coisa. Ele não mentiu. Esse processador aqui, te dou até configuração. Ó. Ó, essa aqui é a minha máquina. Custou 2.300 reais na minha cidade, no interior. Obviamente que ela está bem mais barata. Você que encontrar mais barato que isso aqui. Essa é a minha máquina. E outra coisa, eu comprei o menino daqui da cidade, porque ele vai fazer as upgrades para mim. A minha máquina tem, tem, 18, tem 8 GB de RAM, quando eu der mais 300, então para ele, ele vai tirar o meu pente de 8, vai colocar um pente de 16 GB. E se eu der mais 1.300 reais para ele, ele coloca o processador é, Ryzen. Ryzen que nem sei como é que fala. Mas aqui, ó, posso te passar aqui no chat, em tempo real, qual é a minha máquina. E agora eu vou mostrar aqui para você através das configurações do sistema. Cadê? O chat pergunta e resposta. Cadê? É aqui? É aqui. aqui não. Aqui está o Adriano. Cadê, galera? Acho que eu sumi com o Zoom. Acho que eu não dei Zoom no Zoom. Cadê? Aqui. Cadê minha janelinha do Zoom? Sumi com ela? Aqui, achei. <risos> Tava perdida. Achei Achei minha janelinha do Zoom Aí ó, comprei minha máquina Windows Pause Break Mostra a configuração do meu computador Para provar que eu estou te falando Minha máquina é modesta Só que eu troquei de Intel para MD, Não me arrependo Eu compraria três máquinas dessa manhã Se eu tivesse dinheiro aqui ó. Processador AMD Atlon 3000G Com a placa aceleradora Radeon Vega Graphics o clock dele, 3.500 GHz, memória 800, 8, 8, 8 GB de memória. É DDR4 e é, o HD SSD é de 240 mil. A oferta lá do. do acho que do. do não sei onde que eu vi o diacho aqui. Do Loja Americana. Ele vem com SSD de 480 GB, duas vezes maior do que o meu, cara. Ainda mais barato. Eu paguei 2.300 conto, ó. Tá dando mil conto. Tá aí, ó. <risos> É um baita de computador, não me recomendo para todo mundo. Você vai economizar, Ah, vou comprar um notebook. De repente, você precisa de um notebook para mobilidade. Eu trabalho sentado preso no terminal, eu preciso de um desktop. Consegue entender? E uma máquina, PC gamer, né? não sei nem se aguenta jogos, mas trabalhar aguenta. O menino falou para mim, Jorge, compra esse processador aí que aguenta tranco. Eu falei, não, não aguenta. Eu falei, aguenta. Então, você viu que eu uso normalmente aí, não deu pau nenhum, né? não deu lag nenhum. Então, top, top, top, top. Vou tirar esse pente de 8, vou colocar mais 3, então na mão dele, um pente de 16 GB de RAM, depois eu compro outro processador, que é mais rápido ainda, Ele é como se fosse um 45 da nona geração, décima geração, que custa 1.300 reais, mas não posso investir agora ainda. Agora que eu já fiz o lobby aqui da máquina, eu vou voltar para o trabalho. <risos> É, é, mas é a é informação privilegiada, meu querido. O Jorge, meu xará falando aí. Poderia falar um pouco sobre cada categoria no render? Você usou agricultura, mas também tem vegeta Vegetation Index. Eu posso fazer um vídeo e deixar lá. Eu acho que eu já até tenho isso aí em algum lugar, mas eu posso, Eli. Posso fazer e deixo lá. Mando para ele depois. Ó, tem um menino que me cobrou aí um vídeo explicando é, diferentes tonalidades lá de bandas, né? Posso mostrar depois também. Procurei a cidade onde mora o Sinop e, aparentemente, há uma mudança de frame. Uma parte da imagem... Tem uma faixa em Sinop, não é? O Gabriel está perguntando. É, é porque Sinop, onde você está olhando, tem um, um, uns amigos de lá, cidade muito boa lá no Mato Grosso, tem uma faixa, que é o, o fim de uma cena e começando outra cena por baixo. Então, ela, ela atrapalha um pouquinho a imagem, mas só dá, só dá para você identificar mais ou menos a mudança, Entendeu? dá para identificar mais ou menos a mudança. Então, você pode baixar a imagem por outros meios e fazer o um mosaico, para não ficar aquela coisa no limite. É possível, como no Google Earth Engine, fazer uma sequência de imagens para acompanhar ao longo dos anos? Map Biomas. O que você precisa O Map Biomas está fazendo, que é uma maravilha, análise multitemporal, com imagens de satélite de estacionamento remoto, domínio público, Pode serrar com o projeto MapBiomas. MapBiomas é tudo de bom. Pode chegar... serrar com eles. MapBiomas, Jorge. Então, top. Ainda não baixei a versão dada no QGIS, porque eu tenho trabalho acadêmico sendo realizado em versão anterior. Dorinha é cautelosa e cautela e canja de galinha não fala para ninguém, né, Dorinha? Posso trabalhar com versões diferentes do mesmo notes? Não terei dificuldade quando abrir aquela versão anterior que eu estava trabalhando. Ó, Vamos supor que se você tem a versão 2.18, beleza, eu até expliquei isso para um, um, alguém lá no chat, né? não sei se foi você mesmo, que, tinha três vers... que queria três versões do QGIS. É... Vixe, três versões do QGIS, não, melhor você fazer o seu trabalho quietinho lá na faculdade... Termino o trabalho na faculdade, depois você foi. Oh, você estava tá, querendo botar três que existe, gente vai dar pau no sistema. Você vai ser, entendeu? O Nil tentando entrar na Matrix para dar um boot lá, cara. Então, não recomendo que você faça isso, não. <risos> Boa noite, Jorge, a todos. Gostei muito do programa e vai levar um tempo para aprender a usar. Estamos na luta, Manuela. Também estou tô, né? tô, tô aprendendo todo dia. Na 2-2, você utiliza a base da Funai e do INDI, que utiliza outro URL. Como eu posso pesquisar outras bases de serviço? Tem uma relação imensa de serviço. Depende do órgão que você está estudando. Vamos supor que você está estudando é, um órgão do governo que lide ali, por exemplo, com unidades de conservação. Quem que cuida de unidades de conservação? De quem é a responsabilidade? Ah, é do ICMBio? É do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade? Cadê o geosserviço do Chico Mendes? Você quer o raciocínio? Quem que cuida das terras indígenas? É a FUNAI? Cadê o geosserviço da FUNAI com os WMS, WMTS, WFS para mapeamento das terras indígenas? Então, como é que você vai localizar? Vai depender muito de quem tem a responsabilidade ali para poder efetivamente te demonstrar aquela resposta. Qual é mais confiável? Eu pegar as terras indígenas de Jorge Santos ou as terras indígenas da Funai? A Funai é que ela é responsável por isso. Não é a Fundação Nacional do Índio, né? Então ela é responsável por isso. Então é confiável pegar dela. Então eu vou pegar na Funai. Cadê o gel serviço? O Jorge falou lá que a Funai tem. Bate na porta da Funai que você consegue. Não desiste. Deixa eu ver aqui a próxima. A Nathalie tá falando, o meu também é rit 105. Nathalie é rica, rapaz, montada na grana. <risos> Tem mais respostas a gente pode mundo? Ah, tem o um, um Luiz aqui, falando aqui, ó, essas imagens que capturamos do Landsat, eu não tem dados numéricos, ou seja, consigo criar uma tabela a partir dos mapas capturados? Então, Luiz, a questão da imagem, ela é, ela, é uma, ela é uma vista de pássaro, vista de Deus, de cima para baixo, não é verdade? Só que a realidade é muito complexa. A imagem ela só mostra uma perspectiva da realidade. Então, quando eu vou fazer uma análise ambiental, uma alteração antrópica, eu preciso ter o embasamento da imagem e ter outros embasamentos. Vamos supor, por exemplo, que eu estou vendo ali, igual a menina detectou, uma mancha estranha na imagem. Eu preciso de ter o um embasamento do que é aquilo ali para saber se não é um erro da imagem ou se, de repente, é um problema, uma alteração antrópica. Eu preciso de ter um outro embasamento. Então, aconteceu alguma coisa aí nessa região? Eu estou olhando aqui uma mancha estranha, que não tinha antes. De uns dias para cá surgiu essa mancha. O que poderia ser? É algum minério? É alguma coisa? Tem algum problema lá acontecendo assim? Não, está tudo normal. Pode ser um erro na imagem. Pode ser um ruído. Pode ser um erro de processamento. Então, o que vai dar embasamento para a imagem são outras análises. Por exemplo, é, a mancha esquisita na sua cidade. Ah, essa mancha aqui fica próximo de um aterro sanitário. Então você tem que ter outras bases, né? Porque se tem, se a mancha atingiu o aterro sanitário, se o aterro sanitário já causa problema, o lixo é um problema. Então automaticamente ele já vai contaminar o lençol freático, vai vai favorecer a proliferação de zoonoses, né, os animais, bichos, enfim. Vai ter aquela concentração de pessoas carentes ali tentando reciclar o lixo. Então o lixo é um problemão. Então, você já sabe que o li... se tem um, um, um lixão ali, pode ser que na imagem detectou um espalhamento de contaminação no, no corpo da água e você pode inferir, você pode investigar e precisa de outros dados, outros dados para dar embasamento. Então, não dá para confiar só na imagem, não, porque a imagem é como se fosse um avast, né Às vezes, vai um, estar um programa no avast, o avast diz que é vírus, não é? Gera um falso positivo. Tá bom, Carol. Foi bom conversar com você também. Estou à disposição. Carol teve que sair para resolver um problema de último urgência. Carol está sonhando em aprender o queijo. Vai aprender, filha. Não perca fé, não. <risos> é, Rafael, gostou, né? O, o Avast fica gerando um falso positivo? Eu fui instalar uma vez o QGIS, um programa para a da base, e o Avast disse que era vírus. Toma muito cuidado com o Avast. Mais alguém? Tem aqui a Ana, né? Tem algum lugar bom para observar padrões gerais na mudança de uso do solo? Hum, padrões gerais na mudança de uso do solo. Estou tentando emergir aqui na sua, na sua mente, Ana. O que seriam esses padrões gerais? Né? Padrões gerais de quê? De remoção da vegetação? Supressão da vegetação? Depende muito do seu alvo. Né? Expansão da favela? crescimento da comunidade, aumento do crime. Então, o que está que acontecendo no solo que causa uma mudança que requer sua atenção? Se tem uma imagem que pode te auxiliar a monitorar, esse monitoramento é social, é cultural, é antrópico, é, é de gestão, é, é problema de gestão, de é problema de uso de agricultura intensivo? Que tipo de problema lá no espaço, no uso do solo, está acontecendo? para que você possa observar. É, é, é, são níveis, né? É como se fosse uma pirâmide invertida, um funil. Você vai fechando funil, né? Um funil, uma pirâmide invertida, um funil. Você está no nível mais geral, depois você vai descendo para o nível mais... É, um nível mais superficial e vai descendo para o nível mais específico. Acho que a pergunta da Lê voltou aí, né? Voltou a pergunta da Ale. É... Não acho que já respondi essa, né? Que é você tem que organizar na raiz por causa de backup e passar dado. Eu recomendo. Quer dizer, uma questão de orientação, né? De projeto. Tchau, é, Leandro. É, é, é uma questão só de onde você vai escolher, qual pasta que ele vai escolher localizar, né? Não faz muito. O Eu Manuel não sei. Agora. Se... É. Eu não sei se, se, se a gente está entendendo, se eu estou entendendo que, o que está tá, tá atrapalhando o trabalho da Alê lá em relação a, a, ao root, ao raiz. Eu acho que, que ele está tá perguntando se precisa, se o projeto precisa estar na pasta no barra. É porque ele usa Linux. né? Então, o início dele é o barra home. Mas, Mas a é home uma coisa dele, bem específica. A home é. dele é o, é o raiz. A home dele é o raiz. Home, Alê, é o raiz dele, né? Porque ele não isso. quer trabalhar como root, não é isso? Ele quer trabalhar como usuário, usuário normal, na home. Pode trabalhar isso, na home. Isso, ele pode tô... trabalhar na home, não precisa mover para... Não pra precisa mover para o Mano... pro root, root, root mesmo, não. Pode ser na home. Não vai O, dar Manuel, palma. Falou... o Manuel falou aqui... Sobre territórios território minerais de na garimpo é. Ilegal. Que dica você dá na hora de monitorar, tendo em vista é, às vezes a imagem é igual a Vaste. Não, isso não fomenta o discurso de negacionistas? <risos> Manuel, sentou um terreno meio perigoso. <risos> a questão de, de, de, de monitoramento da Amazônia, pista de pouso clandestina na Amazônia. A Amazônia é um é, garimpo ilegal. Rapaz, se dá para monitorar com o satélite, um drone dá, cara. Dá para monitorar. Mas eu chamo isso, isso é uma estratégia, dentro de um campo de ação. As autoridades policiais e judiciárias só podem agir se forem provocadas. Por mais que eu veja lá o cara tirando a vegetação nativa para plantar lá a ração para o gado, eu não posso fazer nada, porque não tem autoridade legal que venha determinar uma ação. Eu preciso denunciar aquela atividade, aquela não conformidade, vamos colocar assim, para a autoridade competente, por causa da, de como funcionam as coisas. Por exemplo, o judiciário, a justiça, não age pela espontaneidade, ela tem que ser provocada, consegue entender? Então, quem é, é, a primeira alternativa é você se você vê, não sei se você está fazendo esse tipo de trabalho, se você detectou alguma coisa, é você questionar com as autoridades legais. Seja a Secretaria de Meio Ambiente, olha, está acontecendo uma coisa aqui na sua área, você não está vendo isso não? Eu vi aqui na imagem, eu comecei a usar as imagens, eu tive a experiência com a escola de dados, jornalismo, dados ambientais, eu estou vendo aqui com um drone que está acontecendo alguma coisa ali. Então, quem tem a responsabilidade, Tem até uma chefe minha, que é advogada, que ela uma vez a gente tinha, tinha uma concessionária lá do Rio de Janeiro que fornecia a internet, a, é, a gente trabalhava numa empresa de cooperação internacional, e a, e a tal da Velox, desculpe dizer o nome da empresa, mas é pra, porque está dentro do contexto, caiu e ficou um dia fora, a minha chefe começou a perder dinheiro em dólar, ela falou assim, me dá o telefone, era advogado. Então ela ligou para a pessoa, para atendente, eu falei, quem tem responsabilidade para resolver isso, meu filho? Ah, senhora, mas a gente tá sem internet. Senhora, menina, não é contra você, por favor, me, me, deixa eu falar com a pessoa responsável. Então, acho que eu peguei nessa minha chefe, essa coisa de você é, é, tentar conversar com a pessoa responsável, porque a pessoa está mais por dentro, né? Às vezes a pessoa já até conhece o problema, já até tem nota do problema que é, e, eventualmente, cara, é a pessoa que vai te dar o caminho das pedras. Um, por exemplo, falar com tal, é, talvez o negacionista, como você colocou aí, ele pega até algum ruído de, de comentários aleatórios sem ter um posicionamento oficial. Uhum. Jorge, a gente vai ter que bater aqui no, no teto, tem algumas pessoas que precisam sair. É, queria pedir só para então te agradecer a, a sua presença. Vamos interromper aqui o compartilhamento? do. É, é. É, agradecer a sua presença. Teve uma dúvida aí que, que deixar como mote, se você puder na sua fala final é, refletir sobre isso, que eu acho que, que é legal de forma curta, porque a gente já estourou o tempo, que é de de, precisa chamar um especialista, né? Da ter uma pergunta ali da, de uma pessoa: ah, será que não deveria contratar um especialista em geoprocessamento? O que que o que que você acha que dá para fazer é, um jornalista com é, algum conhecimento assim básico no assunto? Até onde dá para ir, assim? Mas de forma bem rápida que a gente está estourado aqui. Olha, Conhecendo a atividade jornalística da forma que eu conheço, o jornalista ele se baseia em fatos. Então ele também Agora, ele tem noções, sim, boas noções de censuramento remoto. Ele pode questionar, sim, mas só que ele tem que questionar é, pessoas que têm a responsabilidade, não foge muito do que eu disse agora, não. Porque eu, eu não preciso de um especialista. Eu vi uma mudança, eu vi uma alteração na cidade, alguém denunciou, o jornalista investigou e detectou, olha, tem uma mudança aqui. Então, o papel do jornalista é investigar, ele vai publicar matéria baseada nas fontes, ele chama as partes, as fontes, ele conversa até com a parte, ou seja, o órgão, a prefeitura, o Estado, e vai escolher a história, ele vai levantar, é, o próprio, é, o próprio, é da natureza da atividade do jornalista investigar. Então, ele tem, ele coleta as informações, ele não precisa de um, de um, de um especialista em geoprocessamento, ele também vai para isso. Obrigado, Jorge, Eu acho que foi uma aula bem, bem legal, as pessoas também estão, estão elogiando bastante aqui. É, pessoal, pela frente, né? É, a gente ainda tem essa semana, mandem as dúvidas do QGIS lá, o Jorge está acompanhando no chat, já está interagindo. Na semana que vem a gente vai receber a Laura e a Lube, o Luiz, a Lube e o Luiz são do, do INPE e a Laura vai falar sobre visualização de dados, então a gente vai aprofundar. É tanto no uso do QGIS, quanto em termos de produção de mapa e dados de desmatamento nos próximos encontros. Jorge, obrigado pela presença, obrigado a todo mundo também e até a próxima. Valeu, Adriano. Valeu, pessoal.